Eu confesso para vocês que eu não ia fazer isso Mas vocês me encheram de mensagens na minha caixa de entrada No meu Instagram Aliás, me segue lá, arroba VitoriSui Para eu abrir e mostrar para vocês o que tinha dentro desse Mega CD E como aqui no canal Vocês não pedem, vocês mandam Então não teve jeito Vamos lá abrir e ver o que, que tem dentro do Mega CD Mini Bom, Aqui vocês estão vendo o Mega CD e eu vou começar a abrir ele aqui para vocês verem Esse tipo de easter egg me deixa bem intrigado por causa do seguinte O lançamento do Mega Drive Mini e de todos os outros periféricos incluindo o Mega CD Mini foi dia 19 de setembro No dia 19 de setembro mesmo é, já tinham me informado que tinham rumores de ter esse easter egg dentro do Mega CD ainda era rumor para mim ainda era rumor dia 19 no entanto vocês veem que no próprio dia do lançamento as pessoas já tentaram descobrir já tentaram abrir o aparelho e a pessoa que abriu e descobriu pela primeira vez já propagou isso como se fosse um rastilho de pólvora a internet realmente foi uma revolução é, vários jogos nos anos 90 principalmente nos anos 90 ficaram com segredos escondidos durante anos se fosse hoje eu acho que não seria bem assim né eu dei uma acelerada no vídeo para não ficar tão entediante e aí está a placa do mega cd peguei uma foto de um original para vocês poderem comparar eu não ia abrir o meu mega cd para mostrar para vocês né depois eu não ia conseguir fechar de novo e aí ia ser uma beleza e aí, o que, que vocês acharam? Vão fazer isso no Mega CD Mini de vocês também? Ou não? Só deu eu ter feito, tá bom. Fala aí nos comentários. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.